MESA RETANGULAR Veja como é fácil e rápido montar a nossa mesa. Antes de mais nada, retire e separe as peças que vieram na caixa do seu produto. Desparafuse o metal da parte inferior do tampo da mesa. Coloque o parafuso maior, a trava e a arruela dentro de um dos furos de metal da base. Agora encaixe os pés e rosqueie o parafuso para prendê-lo. Faça o mesmo para os outros pés. Pegue os parafusos que você tirou no início e parafuse a base no tampo da mesa.